Resumo, agora vamos relembrar alguns pontos-chave dessa conversa. Para que a sua instituição receba os recursos previstos, é necessária a apresentação dos produtos. Eles devem estar de acordo com as orientações e devem ser aprovados pelo Departamento e pela Unesco. Lembre-se dos documentos fiscais. Estes devem ser enviados em papel timbrado da sua instituição e assinados pelo responsável legal e pelo coordenador do projeto. Caso algum dos produtos seja considerado insatisfatório, o departamento vai solicitar informações complementares ou até mesmo a devolução integral ou parcial dos recursos. Também pode haver visitas técnicas para monitorar o projeto. Portanto, fique atento! Lembre-se de que os recursos deverão ser gastos somente com as despesas alinhadas com os objetivos do projeto. Além disso, se por acaso a sua instituição deixar de entregar algum dos produtos, ela não vai receber a parcela seguinte e nem vai poder concorrer a outros editais do departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Toda peça de comunicação, como folders, cartazes, cartilhas e vídeos, deve ser aprovada previamente pelo departamento e conter as logomarcas oficiais. Para conseguir a aprovação, escreva para chamada 02 Agora, vamos lembrar o que não pode ser financiado. Essa questão é muito importante. Você não pode utilizar os recursos do projeto para compra de equipamentos, bonés, camisetas, bandanas e semelhantes, ornamentos, decoração, brindes, estrutura física da instituição, como água, luz ou telefone, aluguel, Mobiliário, construção e reformas, taxas de condomínio e impostos, bebidas alcoólicas, pagamento de encargos sociais ou trabalhistas e despesas com taxas de administração ou de gerência. Fique atento! Toda a documentação do projeto, incluindo os relatórios e notas fiscais, deve ser arquivada pela sua instituição e estar à disposição para consulta por ao menos cinco anos. Assim Concluímos as orientações para auxiliar a sua instituição na execução do projeto. Desejamos a você um bom trabalho. E caso tenha qualquer dúvida, use o canal de comunicação do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Sucesso para suas atividades e até a próxima!